Olha o fábrica. Ah! a água mucha. moça. Nenhum disso. eu vá que sucar a correr para tratar da traição. Eu amo, eu me tirei para mim, me deu é coisa. É fiel. que me Alá, veri, bem, bem, como passava? E você tem no passa com que você você para Não, não, não, não, não, não, não, não, não, me não, Hata, é aqui é, pode ser ela é uma bonita. Depois, não é não bonita, mama. Eu a baira, eu vou botar a baira, eu vou botar a não ela é uma bonita. Ela é Estranho, não? E, reparamos, mas eu vou aqui, eu aqui, não tem, não tem, eu aqui, um paritado, está, não? Eu vou colocar, porque a mim também espontâneo isso. A mim tinha aí bagulho, um fia sem resultar, só a mim das espontâneo. minuto com o porque assim, do no em, Mas a walk em uma granita essa mamion. Porque digo motor em, no, eu muito que pita o Ei, é mulher laranja, tá para trás, Sem Onde está? Tem um tá-se mais grande? Tem um tá Essa aqui não é a parte de show. Bota, botam me de tá aqui. Vai, que tá aqui. Muita senha é homem, não para um parico, só aqui. Vai, se bomira um mué, se você não passa brother que tem um tassa, aqui no de Você de tem com um de não Você Você quem tá não tá tá, si é nada, não é nada. Quando você está na casa, você está está na casa, você está está na casa, está na casa. Você está na casa. Você está Você está na casa. Você está se come, Você está você sabe um homem está com roupa Não machata um pouco. Acabei unha, é unha da acabei, o pouco dia nem na corção. Nós temos um que se chama Mangusá. Mas de um parqueiro de um outro corredor dentro e senhora, a é habia espírito esse com um e um me diga ei, esse passou ei rant ba, brother, simi se você frei passa como a almoço você bom, conta, você aqui tem vergonha como rende muito, Bocana passa, tem seis ou para aí na passa tem isso só o dinheiro está passa, o passa, com vergonha o o não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 Aho, ora vou treinando sempre na regra. de supermercado. é passar com um caíga linha para mundo que que tipo a cada um Não é para galinha treinar de o banco. é coelho Não é caro Não vou sair em sa com o que de que está a para a sutra de eu fui para o papikoski, e fui para Fui para o papikoski. Fui para o papikoski. Fui para o papikoski. Fui para o aqui. E está aqui. E está aqui. E está aqui. E puxa, aqui. E está que E está aqui. E É, com também. Nae tena punta yando mi tá parado estudione. É muito de papi bossa maluvida e botique a subando na tena punta ya. O MNT garoshi fácil. Tu showaram gram de beque. Não, mala lei, não? Não, pira pirabanque comi. Waque o homem não pendeu de federego. Só vou chamar essa. É antes da smile Smallo. Waque o homem que? Spencer. Spencer. Spencer. Piriga garoshi comi. A outra veio para outro bom, <_missoria> <ILidos> <requirements> right? <ges> <replicate> <çıkt> yeah, o duro, passou o tio aqui não ele é ela é um o pendeu agora vai. a como é que boa trasta ou na época que ele carne bem bom, tu é para que nega roxo é agora só em ambos é não é, não é a banda gostava. É é, antes não tinha. É quando aco botar tá botar me repa pelta salio, botar botar que tinha que pip. Então ti. Carbão tá, tá, vou depender o último, só tá, tá, não, vou depender o último, só para E De... que coi tra conta com a bo pa, a a o e tem que ora com cabe conta do co a e busquei. Pois você me impõe a porta morning, para mim, ora me é caminho. Então você é um. Que o chimirante se é coitado você eu estou a mené, mené, mené, o Maria, plate aqui, de tá plate o hambur, antes, mana, auto, de que o bisão qual é a minha avó a avó tem mulher mira aqui o maioria é o grande número que que que O porque O que O que é que O que O é se si você tem gane, você faz se brilho Você que para que Eu o que Well, é o meu nome? Eu sou o meu nome. Eu sou o bendira nome. Eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Eu sou o meu o meu nome. Eu sou a meu o Mita bota para e almo de lá a de no de da tanto. de do para me bota para de yama romano romana quem ribeco e coi na ping e coi é disse já comam bicentos freitas vindo me diz que iboçam na de misangamago na água é a mukuta colga ibo me cunam me cunam me cunam de já o freita vindo a água mito de ibo mito não é água que freita mabira mi cara mami ra e freita que bin na vindo arriba mas sabe bom me diz que né lost Aobi, conta você a final. Ore muia carrega muito da teu, um short beastinho, a blanco plat E a Ela eu me possei me o mascoca, me cava o Que me o me o me me E de parê, eu vou para mim, eu vou meter a minha eu hey, não sei você está fazendo isso. Eu está o pastor o pastor O pastor é o o pastor O pastor Passo todo o com e não para é é é tira, ah, não auto, tá é uma... um de é. mas glass para a mim. não menino. Só que problema. imaginava na na onde tá? É só era que baixou minhas do mas ali a que auto correr bem crash da que bacaninho a a sempre <sesi> evitar sempre compra um, <risos> um, um auto novo sempre para abo boa puia, prome meu puia, dembo auto. A vez que minha mamãe bissa a mim com aquela ainda ganhei auto. Para cada um punha um novo, um puia, um puia, um auto novo. Well, maka compra um Jeep 200 e para. Lik lik. Da nuvida nunca mais. Vou ma comprar ebu Jawabs. Maia gamicas. Maka come. Não. Mas como um confluíss, o sa? Me confluíss com me conante de espuma, mas dal um leite caiente, caiente sotásum. Me dá da gosto, mas dal me confluíss com leite frio, não? Tô duchim mamã no um leite caiente sotábusa para trecho cos. Mas ali e ora como acabei, me tirar embai dal um bolte densa linha sotá outro novo meeting. Rumang mai ega densa linha acoem um caca. Nunca debo estam de bida, pois a ega sinte coi anto soda. E tapi de porta mami entoubata só da pessoa bom que vai a walkie. ao vocês estão no seco, na Nas de um eu te digo, me dá para aí não ela presentar, brother. Me dá de erro que pegamos para erro quando mas se aqui nang de patras se porta Rumang me dá para na ilusão de fim vir a para me correr. Mas como sabia com ele, ele é que o outro não me de lante com tu. Passei corta bem. Eu sou da só E da Eiting. E Ora, E E E Mas que, sou da E eu E eu sou da Eiting. Mas eu sou Mas Mas eu Rather, eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está isso. Rather, eu não sei se você está fazendo isso. Rather, eu não sei se você está fazendo isso. Rather, eu se Ora, mãe, cheguei lá a polícia diz, para, bo, para. que o senhor está dirigindo a para para, para. Andou que senhor está pedindo, senhor. O senhor disse, O senhor, A ver, um, ora, eu polícia, para mim, que caca, com alto. o que está como a paia. Eu não sei se que me fazendo isso. Eu não nunca. se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está não sei se você está Eu não que se você está auto. isso. eu que Makorre tudo é que a minha orama é a de que a telefone que assim Timbia, Timbia, botanha abuden situa shong ku, um, bonsakong kumisa. Awakino sa dren tando de edianang di ekos, San Nicolas. Wak, ora mucha no, ele grita se pendeu. Ele atisikwe pendeu ku ora mucha Ora boti, you ora you. Mascote, você vai que Você vai fazer isso. Roger. isso. Eu é isso. Eu estou Roger, eu estou Roger, eu estou Roger, Roger, eu estou fazendo isso. Roger, eu estou fazendo que Roger, eu estou fazendo isso. Eddy, você, tu, Alaba su patin cu jabón. Lombrele ponele den su joki. Tapa su sanca cu carton. Bistica son. Bai parifo. fo. Pa ribe maricuna. Awo, awo, awo, Eu vou lá em Corky. A outra vez, a pastor San Nicolás, a outra é como é placa. Eu não eu, eu estou comprando o não está a gente, não está a Você começar a me Jesus, right? não? eu Jesus, vou te pedir Jesus lugar de ir Eu vou para pastor. Ainda vai, me diz a Sangueta, que eu meses, não vai mais a Pascu. Mas o a Sanga, que é e e de Que não vou mais, eu não mais. não vou mais. Eu não Eu não não vou mais. Eu não vou mais. Eu não mais. não vou mais. Eu não vou mais. Eu não Eu não vou mais. Eu não vou Aí Eu Eu Tu saco em temo na vou a aqui, o senhor adenta missa. Ele missa, missa tá aí, missa, botar senhora tá bem não tenho nenhuma experiência de lá antes, wiper, show, o que maluco esse senhor a, uhu, esta vai de lá antes, como de lá vai, ora se pegar as botas, botear a boca e está pitekita, cra cra cra cra cra cra cri cra cra cra cra, olha que nenhuma experiência de maluco de lá antes, como de glass, ovo de patra, agora esse senhor bem patra, ele é bem pára, bande mi tem Misa. toparam, Mas a sneaky walkabo, esse ano na de anda sneaky desapont. Etaparas tem despevam o banda. a o Lacabigito <todos> o que eu vou que que que o o que que Me que mas eu não que a hora com eu vou fazer é que eu vou fazer um pouco de cana, para eu vou fazer um pouco de -se oubasta de de ou de de não, ora por dentro hang of precisa nunca. de mais pouco muito disse ora a mim que a de walk que também mim picada Miti não é cedo competir, é competitivo mexana. é é para Botar eu sei o nome hinduê que eu você bebe daqui a sabombo. bonga. Eu o eu também. Eu também. Eu também. Eu o que você corta que eu vou o à se eu eu Noite, Loyada, então, então, então, gödo, contamos, a noci, me tá regala um em um e rosa aqui. E rosa aqui, anto ora comida me tá bem regala em um e rosa me depõe um piaça toca. Antoniquepa, você não escuta bom e letra na mas o bossa com maioria bia em de amor tem boca grande pelo ora cupa sanana da que é curpa no, mas o em um eco botinho walking no bossa bom bom que botinho. Ora moebis aqui que o é É o a Então dia, a Blackie, ando Saki ora vai, ora uma put, put, ando a pensar que aqui, put, put, put, put, put, put, put, put, put, e ba yama, please, se quer dushilândia, tá bom bim de lândia não cante a pieza que do cante a pieza que eu letra não corda, minha Música, maestro! Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Passou boa noite. Aí, que Vite quiere é tá uno bosquiri e tava devo mostrar tava da Eidion Loloi boy. Agora é a Chocói. E a segunda triste, Baixo do Mão.